Bom galera, vamos comentar aqui sobre a sua matéria uma notícia que fala do Salvador Dali ele dispensa completamente apresentações por ter sido um dos maiores artistas né e não somente aí da nossa atualidade ele morreu em 1989 e eu mesmo nasci em 92, então tá absurdamente muito próximo, mas de toda a história né, da humanidade, ele fez o seu legado ele fez a sua história, ele participou dessa lista super seleta de grandes mentes né, que chegaram aqui na terra. E aqui a matéria então vai falar sobre uma experiência super recente que colocou à prova uma das suas técnicas que misturava o sono junto com a criatividade. Ele até mesmo falava que era uma das maneiras que ele fazia e praticava né, para se tornar uma pessoa mais criativa. É importante, antes de tudo, que você observe algumas artes, enquanto eu vou falando aqui sobre o Salvador Dalí, né, pra entender qual era realmente o seu propósito, qual era o seu objetivo na época. Pra não pensar simplesmente que era uma loucura. E nós vamos ver também que tem pessoas muito influentes né, aqui participando disso tudo. Mas é, essas pessoas, esses grandes mentes, né, eram pessoas muito excêntricas realmente. Eles tinham regras né, que seguiam de forma super fiéis e conseguiam transformar né, o micro no macro, o um absurdo macro, de todo jeito é que o Salvador Dali, ele não era excêntrico simplesmente na sua arte, mas também na sua na hora de dormir e consequentemente também na sua vida, né? Nessa fotografia nós conseguimos observar ele, então aqui temos uma explicação dela, né? Ele está deitado em um sofá que já era perfumado é, em seu escritório com um punhado de lápis aqui nas suas mãos, em seguida o perfume é derramado em suas pálpebras para influenciar nos seus sonhos, porque os sonhos são a matéria do que o surrealismo é feito. Com essa frase que eu concordo completamente, ainda existem muitas dúvidas né, sobre sonho, neurocientistas, médicos, concordem ou discordem até mesmo de mim, mas eu acredito que o que a gente sabe até hoje dos sonhos é que ela, eles são, na verdade, a materialização do que a gente não poderia fazer em vida, porém de forma sempre muito exagerada. Mas então o que importava para ele não era exatamente os sonhos, mas a interrupção do próprio sonho, que era a sua chave. Vamos entender um pouco melhor sobre isso aqui em seu livro de 50 é, segredos mágicos para pintar, de 1951. Ele recomendou então alguns métodos, né? É, que ele chamou até mesmo de dormir com uma chave, que consistia, é, consistia então em cinco etapas. Vamos entender melhor essas etapas aqui. A primeira delas é sente-se ereto em uma poltrona com braços. Ficar sentado de forma normal mesmo. Segure uma chave de metal pesado em suas mãos. Essa parte é muito importante. Coloque um prato de metal de cabeça para baixo sob a mão que segura a chave. Então, até então você está sentado com uma chave na mão e um prato por cima disso tudo. Permite-se dormir, quando isso acontecer você soltará chaves que baterão no prato e produzirão um grande barulho. Eu acredito até mesmo que na época tinha muito estofado no chão, né? então somente a chave ou somente o prato não ia fazer muito barulho, mas os dois sim com toda certeza. Acorde e parabenize-se por ter conseguido uma micro cesta. eu não sei se é uma palavra que ele denominou ou se já existia antes, né? que é exatamente esse momento entre o sono pesado e o sono leve, onde você acorda, se desperta desse momento, ele garantiu é, que dessa, dessa forma né, o artista ele vai se sentir física e psicamente muito mais revitalizado e com certeza parece fazer algo bem sentido mesmo, né? Essa não é uma fórmula totalmente original, talvez ele até mesmo utilizou alguns conceitos do, do exército, né? O exército tinha muitas práticas e estudos sobre o sono, porque eles precisavam realmente dormir muito rápido, né? Mas nós temos aqui também outras mentes que participaram né, disso tudo, trouxeram como referência e depois também provaram né, no futuro, tentando também utilizar. O primeiro deles, Aristóteles, uma época absurdamente muito longe né, aqui da nossa, né? Ele foi o primeiro a exaltar e estar explicando pra gente essas virtudes é, do cochilo, denominado hipnagógico, o período, então, da sonolência que antecede o sono verdadeiro. Nós temos aqui também o Thomas Edison que diziam, né, que ele dormia apenas quatro horas por noite, mas também ele depois foi descoberto, né, que ele dormia também de tarde. Então, ele fazia o processo dividido simplesmente, né. E é importante ressaltar aqui, galera, porque se você for praticar tudo isso daí, não entre logo de cara, não faça isso daí de forma super exagerada. Isso daqui tudo é um processo que você vai praticando diariamente e aí sim, talvez você tenha algum resultado, mas que é necessário tomar um pouco de cuidado, beleza? Por sua vez aqui o Thomas Edison, que é até engraçado citar ele, né? Porque ele inventou a lâmpada, ele inventou uma forma das pessoas ficarem sempre acordadas e ele tem aqui até mesmo uma visão, né? Sobre o sono ser o inimigo da produtividade, uma perda de tempo e um negado de nossos dias de caverna, então ele era completamente o sono, realmente... É, no entanto, ele praticou também, nessas né, micro microcestas, existem pessoas que têm fotos aqui, né, pessoas que falavam que ele praticava isso daí também, mas talvez ele não acreditava tanto e por isso nunca espalhou, né, de forma pública. Várias outras grandes mentes também, por exemplo, o Albert Einstein, que é até engraçado porque ele dormia até demais, parece, pelo menos 10 horas à noite e também cochilava durante o dia, só que também tem, é, tem algumas fontes aqui que confirmaram que ele praticava durante esse cochilo da tarde, as práticas, então, tudo ali, tentava utilizar delas, e se tornar uma pessoa cada vez mais criativa Porém em vez da chave ele utilizava então lápis ou uma colher para produzir barulho E o resto a mesma coisa Mas enfim, essa técnica realmente funciona Tiveram mais pessoas que tentaram provar isso depois Nós temos aqui então um grupo de pesquisadores do Instituto do Cérebro de Paris na França Que fez sim experimento Utilizaram então 103 participantes saudáveis Capazes é, capaz de adormecer facilmente Mas também eles tinham que evitar estimulantes E que dormissem um pouco menos também na noite anterior ao experimento no dia, então, do experimento, eles chegaram lá, né? E tiveram que fazer alguns problemas matemáticos. Esses problemas aqui eram praticamente em o X. Eu nem mesmo vou explicar sobre eles. Se você quiser, eu vou deixar a matéria aqui embaixo. Mas era praticamente o X da questão... Porém, eles né, tiveram algumas regras né, que foram passadas e algumas outras regras que eram ocultas. Eles teriam que mais ou menos descobrir durante o processo. De acordo aqui com os cientistas, né, a criatividade implica originalidade, então se eles estivessem tentando descobrir essas coisas, essas regras secretas, quer dizer que sim, o teste estava dando realmente certo. Aqui para cortar qualquer tipo de interferência externa, eles estavam no quarto escuro, sentado numa poltrona semi semi-reclináveis, e eles estavam segurando então um copo na mão e se o copo caísse, né, eles teriam que acordar e dizer em voz alta o que que eles haviam pensado antes de acordar. Então agora vamos observar aqui o resultado de todo esse teste, depois dos participantes terem voltado de descanso, que podia ficar dormindo, podia ficar acordado em pé, sentado olhando para a parede, enfim, eles tiveram que resolver mais problemas matemáticos aqui, né? E os cientistas poderiam, então, verificar se havia algum aumento na percepção, algum aumento na velocidade de resolução dos problemas, ou principalmente se eles iriam descobrir essas regras ocultas né, que eles tinham colocado. E aconteceu, então, o que mais previa o Salvador Dali e todos os outros grandes pensadores, né? Os participantes que ficaram, então, menos de 15 segundos nesse estado hipnogógico, entre o estado pesado de sono e o mais leve, né? Quase triplicaram as chances deles descobrirem, então, a regra oculta. Seria, então, 83% contra 30% dos participantes que ficaram ficaram acordados e o efeito então desapareceu para quem chegou realmente no sono mais profundo eles não conseguiram nem chegar muito perto né de tentar desvendar essa regra oculta aqui tem até uma frase interessante falando que mostramos que a atividade cerebral como uma zona crepuscular entre o sono e o adormecimento Cria faíscas criativas. Essa frase, ela é fantástica pra gente artista, né? Mas, do mesmo jeito, galera, todo esse teste ainda é somente o começo, né? Porque, mesmo que eles identificaram que as pessoas ficaram, sim, mais criativas, conseguiram resolver os problemas com mais facilidade, né? mas ainda assim eles não entenderam o um porquê disso tudo, o porquê desse estado entre o sono pesado e o sono leve, e o porquê também se tornar mais criativo e não qualquer outra coisa, né, então ainda precisa fazer mais teste com mais pessoas, e aí sim ter uma comprovação muito maior, mas com certeza os grandes pensadores, né, não utilizavam isso à toa, eles se sentiam pessoas mais criativas e com certeza, né, melhoravam muito no seu processo criativo, então não custa a gente tentar, mas como eu falei também, tome cuidado, faça tudo isso com calma, né, Galera, deixa aí nos comentários também a sua opinião, vou ficar muito feliz para responder todas elas. Mas é isso, mande também notícias, mas a gente se encontra então no próximo vídeo.